Sono Piergiorgio Liveti, segretario generale di Città Slow International. Ci troviamo sulla Torre del Moro, la sede di Città Slow Internazionale in Orvieto. Matambo è la prima Città Slow del Mozambico. La candidatura ci è pervenuta nell'autunno, ufficialmente nell'autunno del 2020 e poi abbiamo iniziato un percorso insieme con Dignity onlus e con la comunità di Matambo, Con Città Slow abbiamo applicato un concetto di Città Slow in itinere, che significa ricercare all'interno della città tutte le possibilità per i criteri di qualità di Città Slow. Nesse tempo, quando eu cheguei aqui, o espaço era mato, era um lugar assim que não se contava. E neste momento o espaço já está limpo, já se formou cidade, já temos escola para as crianças, e já temos uma fontinária para o desenvolvimento da comunidade e do próprio projeto e temos uma machamba, temos uma sala para alfataria, parte para reuniões e temos um parque para a criação de galinhas, coelhos, cabritos e mais outras coisas que temos uma esperança de estarmos sempre organizados. As crianças são 20, 128 crianças que temos no momento. Mas a andar de tempo, as crianças vêm com os encarregados, ainda se inscreve mais crianças, porque eles têm muita vontade de aprender. É o vindo de Zindi, Mascola, <música> Maui, Munda a gente assim já o negue já jana a gente já anato já o a o gente já ganha a a este projeto está a fazer muitas coisas Estamos a fazer a produção de milho, mapira, amendoim e este projeto está a ajudar muito aqui em Matambo a comunidade. E também a comunidade daqui em Matambo está muito satisfeita com esse, com esse projeto. Eu trabalho aqui no parte de Machamba, só so, essa machamba é para nós aqui. Então, está também em eh, parte dessas de de comunidades, também estamos aqui nos ajudar um pouco, mas eu agradeço por isso. Obrigado. Estou a trabalhar na área da agricultura e da criação também. Aqui está a desenvolver muito, e também a área da, da criação, da agricultura, está a desenvolver muito. E eu estou a dar o meu máximo para que as coisas possam andar. E esperamos que possa nos, continuar a nos ajudar. Muito obrigada. Tchau. Estamos a gostar muito do que há muito tempo. Tem escola. Tem um projeto que tem escola, escolinha de criança, a criança também está a abrir olhos, está a estudar e gostamos muito. Eu estou aqui a formar esses jovens, tanto também a fazer produção para venda. Estamos aqui, tudo está a andar muito bem. Portanto, esperamos que sempre a ajuda vai, nos. É, conceder neste lugar. Estamos aqui em Matambo a produzirmos sacolas, camisas, vestidos. E essa produção vamos levar para Maputo, a outra para Portugal e a outra em estima. Temos uns jovens que já estão a iniciar com com o processo de venda e também estamos a produzir sacolas sacolas bolsas que vão ser levada para a Itália obrigada tchau Eu, como mestre, estamos aqui a realizar essa sala de aula, aqui, aqui para as escolas e crianças estudar aqui. Nós somos mestres, e o que estamos a fazer aqui. Obrigado. Não é vero que para ter mais bem estar ci debba essere per forza a crescita da disuguaglianza e da disparidade entre as pessoas. Anzi, casomai è vero il contrario e questo Matambo ce lo insegna. Forza Matambo! <musica>